E aí, galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo com visual novo, cabelo cortado, barba raspada, porque as coisas estão melhorando aí no questão do isolamento. Eu confesso para vocês que eu fiquei com o cabelo grande desde o início que fechou tudo, então eu não cortei em lugar nenhum e agora eu cortei, e graças a Deus, eu tava aguentando aquele cabelo. Já tive cabelo grande, mas é um saco. Essa é a grande realidade, mas eu tô aqui de cabelinho curto gostaram gostaram e o negócio é o seguinte galera é o que acontece vocês estão vendo aqui tem um escritas em inglês porque é de um canal que eu acompanho aqui no YouTube e faz uns vídeos parecidos com o meu e eu pensei até pensei em fazer esse vídeo mas eu falei assim ah mano eu sempre faço react dos, dos vídeos dele eu vou deixar na descrição aqui o que acontece você visitar a família do Michael quando ele não está em casa não sei se vocês já fizeram isso aí na campanha ah, vou na casa do Michael lá para ver o que acontece é, quando ele não tá em casa a gente vai assistir um vídeo bem curtinho com quatro minutos e dá para vocês acompanhar até o final se você acha que tá enrolando muito dá uma acelerada aí no vídeo coloca em velocidade máxima <risos> E, enfim, bora dar o play. Eu vou comentar, né? Eu vou comentar. E... Muito parecido com o vídeo que eu fiz. é O último vídeo que eu fiz aqui. Então tá lá, ó. Isso aí me parece aquela parte... Em que acho que a Amanda e o Michael brigam, né? Que ele encontra a Dogras do Jimmy na geladeira. E eu não sei um se ele, ele, ele se foge de casa de depois disso, mano, se ele, se ele fica, fica fora de casa depois disso. Mas todos nós sabemos que... Ah, mas Ué. Mas... O que a gente sabe é que o Michael e a Amanda não andam bem, né? E caramba, ele foi... <risos> o cara fez mais de Sony. Isso é tá inglês, não sei entendendo? que não que nenhuma, eita caramba. Fortnite michael é se eu não me engano acho que naquela missão lá do... do aí que ele vai embora né se não me engano ele vai embora de casa com a família do, do da, da amanda que vai embora eu não lembro cara, sinceramente você vê que o vídeo tá é editadinho e tal. Mas se eu não me engano é a, é a parte em que, o, que, que ela vai embora. Não sei. É eu não boa, lembro, sinceramente eu não lembro. Mas ó, ele vai visitar a casa do Michael com o Franklin, certo? Vai visitar a casa do Michael com o Frank... Franklin. lá. Cara, eu nunca tive essa ideia de fazer esse vídeo sinceramente eu nunca tive essa ideia de fazer esse vídeo na na, na época que eu que eu fazia bastante vídeo assim eu não tive essa ideia de visitar a casa do michael ah ele não conseguiu entrar não eu fiz um parecido eu fiz um parecido eu fiz o que acontece se você visitar a casa do michael antes de conhecê-lo Olha ah, lá, tá lá o Amanda, tá lá a Tracy, o Jimmy O cara faz tipo uma ediçãozinha, né? Faz tipo uma ediçãozinha Ah, o Jimmy saiu? e Jimmy saiu, hein, galera? O Jimmy? Gizzo. Ah, ele vai entrar lá, ele vai entrar de novo na casa, é porque não tem como você entrar a porta é fechada. E caraca! Franklin. Franklin. Mano, sério que acontece isso? Eu sei que eu já vi, eu já vi isso aí com o Michael, mano. Caraca, Amanda tá no Vibra... Vibra ali, irmão. Faz o um teste aí, galera. Vai na casa... Eu não sei se tem um momento... Porque eu tô ligado disso daí que acontece. Eu já vi, eu já vi. Só que eu não vi com o Franklin, eu vi com o Michael. Né, que... Inclusive, ela... Com o Michael, ela ataca o negócio no Michael, né? Porque o Michael, mano... Final do, do, do vídeo. O Michael não... não, não, não se você entrar naquele, naquele site... Tem um site... GTA, que é um site de relacionamento. Onde você... Busca pessoas pra se relacionar. E aí... Se eu não me engano, é de mulher casada. E tem uma lá com o perfil igualzinho da Amanda, mano. Você fala assim, é Amanda... E realmente os dois não estão bem, na toa que tem aquele do tenista, né? Mas eu não sei o que acontece. Mas enfim, mano, é isso mesmo que acontece? Comenta aqui embaixo se você vai fazer o teste aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei, compartilha, comenta. É nóis, tamo junto. Valeu.